Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Averson Paranaguá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Vou Começar mais uma aventura Tô indo para versão assistir o show do Sérgio Smith and e da Dua Lipa e outros artistas também, eu desconheço. Tô indo pra Varsóvia agora, eu tô aqui na Starbucks, muito lindo o Starbucks aqui, da, da Estação Central. O meu trem, eu, vi, eu vou de trem, então daqui de Wrocław pra Varsóvia são mais ou menos 5 horas. Nem todos os vídeos serão gravados com a câmera, porque no show não pode levar câmera. Até pode, mas eu não vou arriscar, porque eu não sei o que acontece se eu levar, não sei se eles vão guardar pra mim, enfim. Não vou levar a câmera, vou continuar gravando com o celular, mas vamos lá, vamos pra ver como vai ser esse final de semana. Eita, uma barulheira aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo. Bye, vamos pegar o trem. A sensação é, meu Deus, tô muito perdido. É muito... a cidade é muito... É pelo menos onde eu tô, parece muito largo as ruas, assim... Realmente, muito enorme. Vou... Tá então, um calor, um calor. Ai, que lindo. Eu vou pegar um ta... um Uber pra ir lá pro negócio. Só preciso saber onde eu tô direito. Hotel, estamos no Hampton by Hilton. É, foi um hotel que fica bem perto do festival, por isso que eu escolhi. Não era muito caro assim, mas... Enfim, vou mostrar um pouquinho pra vocês de como é o quarto. Eu achei bem bonitinho e as camas são enormes, porque são duas. Porta, aí na lateral da porta tem um banheiro... Toalhas, vou usar todas. Aquecedores. Olha E uma pia. Olha essa pia, que linda. Bem bonito isso, né? Do pegador tá aqui. Aí, Ah, não temos brindes. Não gostei, não tem brindes. E aí um chuveiro normal, né? Tomar vários banhinhos quentes. Aqui um espelho. Eu tirei a minha minha. E aqui eu acho que é uma portinha pra fechar, mas também é um guarda-roupinha. Olha que bacana. Então, uma cama, outra cama, uma TV, babadeira, uma cadeira, um negócio desse para descansar. E essa aqui é a vista. Eu só consegui. Eu pedi um dos quartos mais altos. Ai, que agonia, olha isso. Ui. Ai, que medo, menino. Ai, cai. Basicamente é isso, não tem muita vista, não. Aeroporto, porque fica bem perto do aeroporto, é uma parte mais afastada essa aqui. Então é isso, cheguei. Vou tirar a minha mala. <risos> dá pra pular. Ai, não dá muito. Vou dar uma descansada, porque o show é... começa às quatro. Mas eu vou tomar um banho e já vou me arrumar porque tem que fazer credenciamento, né, de pulseira, então vamos ver como vai ser. Olha, uma pele uma pele, né, eu fiz, com... fiz bem rapidinho, bem levinho, tá muito quente aqui, um calor essa cidade, e bom que venta, porque olha, um puta calor, puta. Que sol. <risos> no fluxo disso daqui eu realmente não sei mas ó, temos isso daqui uh, chegamos e estou viva ó, então tem umas coisinhas para comer aqui na lateral tô louco para beber um negócio quero pegar uma cerveja também, acho que tem ali E custou 22 mais uma cerveja que custava 10 e aí não pode sair com a cerveja para lá ó tá vendo que tem uma área aqui não pode sair e fica tudo meio que privado assim Essa aí ela tem que beber toda a bebida e tal para para depois poder sair dessa parte de comida ok e os palcos são bem perto não é muito longo terminar de comer para não ficar com fome porque eu não comi nada desde manhã e aí eu tô indo Lá pra frente, pra ficar bem pertinho da Dona, Dona Lipa, ó, Dona Dua. E depois ver menino sendo. Sim, é um festival, as BI fica tudo sentada, tem uns negócios aqui e os palcos estão lá. Ó. <Susurra> Alguma com uma cervejinha, nem gosto de Heineken, mas eu tô bebendo, porque eu tô com muita sede. Até o início pra ficar vendo menina do Alipa. Tá um calor, tá um calor do caralho. the energy, we together. Tonight, I want you to be yourself. Be your authentic and true self. Use all your ambitions. Be your most unapologetic you. And never listen to anyone that tells you otherwise. has come down to join me and we're gonna bring it down a little bit so if you know the song, please sing along that love is love. I'm ah! the crowd came on. And if you are proud of who you are tonight, what's up? Let me see you put your heart. caras mas eu tava destruída na hora do show destruída destruído não tinha nem o que falar chorei tanto parece que deu uma aliviada assim na alma sabe acho uma coisa muito engraçada que lá do Brasil e aqui sabe ver pessoa que eu sempre admirei sim eu vou embora Festival de Barça, vamos, ver. vamos ver, ano que vem. Como vai ser? Vocês estarei aqui? Obrigada. Né? Bom dia! Nossa, Varsava não está com uma cara boa hoje. Mas eu tenho que acordar, senão eu vou perder o um café. E se você me acompanhou nos vlogs da Bélgica, café de hotel é muito importante. Então Tô com a mesma roupa, só cheguei em casa... Cheguei em casa... Cheguei aqui ontem... PÁ! Morta! Então, vamos descer pra tomar café, vou tentar mostrar o café. E daqui a pouco eu vou ter que tomar banho pra gente dar uma tapar. Tem uma vaca ali. Oi! Tem uma vaquinha. Ou tem uma pessoa pelada também. Não sei pra onde olhar... Ah, tá tá errado, peraí. Tá muito sol, eu não consigo me entender. Então eu fiz algumas, algumas marcações no Google Maps e a gente vai ver agora o Unknown Soldiers' Grave. E é um monumento para realizar e guardar a memória dos, dos soldados que lutaram. E aqui, Grave é, é uma tumba, né? Tumba do soldado em inglês. E aqui ele é vigiado 24 horas por dia <risos> E tem trocas de soldado, então... Pelos comentários... Ai, muito sol! Pelos comentários que eu tava lendo na internet Vale a pena você esperar a troca de guardas Então eu tava chegando, tava trocando os guardas Então eu vou tentar fazer umas imagens aqui E eu achei bem bonito, é muito! Pra mim, que sou de Wrocław, é muito... Tudo muito grande, assim, é muito grande muito aberto, as coisas me assustem um pouco dá vontade de vomitar às vezes também é um local que tem muito turista, by the way muito por isso que ele tá bem nos um muitos tops aqui do do Google Uh, mas a chama ela fica acesa e não é apagada. Bacana, né? É meio escura essa câmera. Então, esse aqui é um local que tem muito turista, né? Varsóvia é uma cidade muito grande, tudo muito grande. Olha o tamanho desse parque. É tipo, enorme. Então tem muito turista, é, muita gente falando ao mesmo tempo, então é bom fazer as coisas com calma Tentar fazer isso de manhã, que não foi o meu caso, mas é bom fazer isso com calma Porque senão você não consegue ver as coisas Agora eu tenho que encontrar os meus amigos que chegaram aqui Eles também vão pro show, eu não vou no show de hoje, porque né, era 200 conta mais E eu vou encontrar eles no shopping e eu vou dar mais umas voltas aqui, não vou conhecer muitas coisas também, porque eu não tenho tempo e eu também não estou muito disposto Assim, para fazer esse conhecimento, mas está muito estranha essa câmera, ah! Na hora que eu comecei a gravar, parou Mas aqui é bem diferente de Wrocław, como eu já comentei E o mocinho, que dá a informação, é, fala, que legal, lá não tem isso Hoje estamos com a Julie, ela não gostou do sapato da menina. A gente está aqui no provador, do Reserved, esperando a dona Daniela Bruna. Ela já está vestida. Olha. Ah, mas você já tem uma roupa é só... dessa? Diga ah, um eu... Diga oi, diga um oi vassalador. Gente, a gente tá numa parte da Rina Aqui em Varsóvia então, É assim nada. Mesma coisa Que em Vrutslov, não, Prédios mais não, eu... não tem ninguém aqui, olha aí é, é, tá vazio Vamos entrar aqui pra ver o que é Ai, gostei dessa Eu também Oi, gente <risos> <risos> Vamos pegar a toalha A gente é criminosa nos hotéis. Criminosa nos hotéis. É. Entrar na café casa da é do. De grátis. Entrar na casa dos outros. Se eu soubesse que ia dar certo, teria comido mais. Então, assim. Ai ai. Os As... na As... janela. Nossa, aí pra não sair mesmo, Nossa, né? Coisa, assim. Acho que sim. Se A tem pico. um incêndio, fudeu. Fudeu, <risos> olha, toda trabalhada. Agora tá mais movimentado aí. Em ah. né? português? Em português. Julie, in na loja. Na loxinha Estamos uma lojinha de severniz. Tem meinhas. Ó. Olha, esse aqui veio do Nordeste. Esse também? Tá, tá bem? Cheio de <risos> Ó, Meinha bonitinha. Cuidado, cheio. Cuidado, Rebeca. <risos> e aí, faça seu momento de glória. Na frente do ventilador. Isso aqui, apresente esse local. Ai, é isso aí, galera. <risos> Aberto. <risos> Muita gente, muito calor, caralho. Muito, muito chinês. Meu Deus, como Todo tem sempre, chinês. Né, em todos os lugares do mundo, gente. Tem muito um chico... ali na janela, assim, também. Um senhorzinho. Caramba. Oh, mas você tem que pontuar o <risos> Eu não tô entendendo, ó. Essa aqui é a Rineque, agora sim Outra estamos na Rineque. Mas... <risos> Só tem criancinhas tocando acordeão. Essa aqui é a Rinec de, de Varsovia. Apresente a Rineck de Varsóvia. O que você acabou de fazer. <risos> olha aquela mãe ali, ó. Olha, nossa. olha aquela mãe ali. Olha aquela mãe direita aqui, ó. Ah, nossa, nossa, ela tá toda trabalhada. Olha ah, esse, esse aqui, ó. Que lindo. também em Varsávia Olha gente, a Varsávia é tudo A câmera tá meio estranha hoje Eu não sei o que tá acontecendo Mas agora a gente vai conhecer O prédio de cultura e ciência Que tá atrás dessa, igre, dessa árvore Oi. Tudo bom? A gente tá cansado, sabe? A gente pode ir embora dormir. Prédio de ciência e tecnologia, olha. Não dá pra ver muita coisa, tá muito estranho. Ó, chegamos no Palácio da Cultura e Tecnologia. Tá muito ruim para gravar porque tá muito sol. E a gente vai entrar ali para ver como é esse rolê. Chegamos no panorama da casa de. Palácios da, da Cultura e Tecnologia é, A gente tá numa fila bem pequenininha para comprar E aí a gente não ah, sabe como ir lá pra mostrar. cima Ah, o lustre Mostre o lustre, mostre, mostre o lustre Então a gente vai subir Bem travestido lá em cima E vamos ver o que vai ser, né? Espero que seja uma A gente está esperando o elevador se ocupar pra gente subir, que gente viu um grupo de 45 mil pessoas Idosos, né? Velhos, idosos Idosos e agnistas E a gente agora tá esperando <risos> eles A gente poder chegar na sua vez subir até Eu não sei o que é que a tá... ah, aquele andar ali em cima Eu <risos> não sei o que é que tá lá em cima, né? Tá <risos> bom Pagamos 500 A gente falou 500 de <risos> dinheiro Ai, cadê o outro? Ah, ok. Cada ingresso pra subir nessa guineística é, é 20 watt, tá? E paga com cartãozinho, você pode dar uma lambida no moço também, que eu acho que dá certo. Depois vale a de pena, É. A gente vai subir lá, espero que seja maravilhoso, porque a gente pagou dinheiros. Se não for a gente vai quebrar, não vai fazer nada mesmo, né? Vai ficar triste. Nossa é leva do dourado. Ah, é, Toma. ó. Dá pra fazer um fundo aqui, ó. Olha isso, puta Olha, chegamos. Olha isso. Vitame Varchave. Olha, menina, que tudo, né? Vocês barzam dobje? Cagou. Se aqui. Já decidi, antes mesmo de ficar muito tempo. Pôr do sol deve ser top. Deve ser, deve. Deve ser top dos topters. Mas agora tá muito claro o dia e estoura todas as fotos. Se for tentar Não, não. E vem Patrícias Assim, valeu a pena subir? Não, não. <risos> Se você vier num dia Que não esteja esse maior maço do carai Se você vier Nesse pôr do sol e tal Acho que é mais ok E no Halle para experimentar um restaurante chamado a gente não sabe o nome do restaurante mas é um restaurante brasileiro oi aqui assim Ó, e aí para finalizar a gente veio nesse Brasil on the Plate e aí tem algumas opções de comida ali em cima o preço é mais ou menos de 30 e vai até muitos valores <risos> altos e aí aqui tem brigadeiro, paçoca pão de queijo também, guaraná pra quem bebe Umas bi aqui, muito louca E uns passarinhos. tipo aqui, ó Julie, o que, que você achou? Você achou caro? É, 30 votos de cada um então, ó, o prato é bonito, assim, é, claro, é de papel, odeio, mas é o que tá tendo. Oi, gente! Outro dia, outro lugar, outra hora, outro momento. Vim finalizar o vídeo aqui, só pra dizer que é uma sensação. Meu Deus, tudo bom. É uma sensação muito maravilhosa. É, não sei se deu pra ouvir muito bem aí, mas é uma sensação muito maravilhosa ter conhecido um cantor, um ídolo que eu sempre admirei. Sempre não, né? Mas eu conheci há algum tempo e eu achei... Sabe, muito maravilhoso ter a oportunidade mesmo de ter ido vê-lo. Eu já viajei sozinho, mas eu fui pro festival, sabe, sozinho, então é uma coisa muito maravilhosa. Meus amigos depois chegaram, o Bruno e a Julie, muito obrigado, amigos. É, realmente foi muito legal tê-los comigo. O Klaus também estava lá, o Klaus é um amigo que eu conheci pelo Instagram. Ele tá se mudando aqui pra Wroclaw, então possivelmente no futuro vocês verão mais sobre ele aqui, ele adora cozinhar, então quem sabe a gente faça algumas coisas. Ah, vocês não viram o Klaus, mas eu tinha um amigo Klaus lá. É, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, ficou enorme, mas é, espero que o YouTube também não trave esse vídeo, porque tem muita música. Me siga nas redes sociais, meu Instagram sempre está aqui embaixo, eu vou repetir isso sempre. Porque lá eu posto primeiro, eu postei umas coisas lá antes de postar aqui, tá bom? Fiquem bem, um beijão. Me deixe nos comentários onde você gostaria que eu fosse ou mostrasse que aí podemos organizar esse vídeo, tá? Fiquem bem, um beijão. Tchau, então, mudança de cor que Esse cabelo tá horrível, eu acabei de acordar. tô tá trabalhando à noite também. Então tá, bye! Eu tô trabalhando à noite, sabe? Eu acho que eu mereci um like nesse vídeo. Dá o um like aí, queria <risos> aí. Beijo, vamos lá.